O Dica da Nego de hoje é com a terapeuta EFT, com a Teta Healer e também com a coach, uma mulher que ama a gratidão e muito mais. Aperte o cinto e venha comigo e com Loreta Farisco. de Loreta, obrigado pela carona, tá preparada para sair de com o Curtir? Claro, vamos lá, Ai, obrigada a você ah, pelo convite. Mó, mó gratidão, é, mó feliz por poder estar tá falando de um assunto tão importante pro nosso querido ouvinte aí do curtido, Mais, nosso telespectador Fala pra gente aqui, Loreta, é... quando que você decidiu se tornar uma terapeuta, uma coach, enfim, isso aí, pelo que eu sei, foi na fase dos 30, é isso? Foi, foi isso mesmo, na verdade, quando eu tava perto dos 30, eu comecei a ter aquela famosa crise dos 30, eu brinco com todo mundo, existe, de fato ela existe. E eu comecei a re questionar muitas coisas da minha vida. Eu trabalhava numa grande empresa, sempre tive muita ambição em ter altos cargos. Perfeito. E no meio dessa crise existencial, eu comecei a ir muito para academia e eu decidi emagrecer, né? E aí eu procurei uma nutricionista na época e aí eu mudei completamente. Eu mudei todos os meus hábitos alimentares, ganhei uma nova rotina. E eu descobri uma nova paixão, então eu, foi quando eu comecei a virar aquela viciada em pesquisar receitas, e olha que eu nem sei cozinhar, mas eu comecei a, descobri, a pesquisar mais sobre alimentos, e aí veio um desejo muito grande de fazer nutrição, e nesse meio tempo eu descobri que existia coaching para emagrecimento, voltado para a saúde, porque até então eu achava que só existia o um executivo. E foi a, primeira, foi a primeira porta de entrada, né? E aí foi quando eu fiz o primeiro curso e depois só foram mais técnicas para poder ajudar as mulheres a emagrecerem. Muito bom! E isso que eu ia te perguntar, a questão do, do emagrecimento, o seu é específico para a mulher, Isso, né? isso! Isso é muito bom! E aí no seu caso, assim, você conhecendo novas ferramentas, eu imagino que isso tenha mudado o seu mindset, né? Exatamente! Assim, na, na questão de, de você se autoconhecer, né? Como é, foi? Como é que foi essa transformação para você? No sentido de talvez isso ser a sua paixão por gratidão, não sei, de é, agradecer mais por foi, essa oportunidade, foi, foi isso? A, a gratidão veio de uma forma também bem maluquinha, assim, né? ela Eu li um livro, né na verdade eu vi uma, uma, uma pessoa no Instagram falando da gratidão como uma ferramenta de mudança de pensamento e eu fiquei alucinada com aquilo, eu comecei realmente a estudar. E aí, quando eu comecei a pesquisar mais técnicas né, para ajudar as pessoas a emagrecerem, a reprogramarem a sua mente, eu percebo que a gratidão está sempre no meio. Né? Então, assim, a gratidão sempre tem um bracinho ali. E hoje, o que, que eu percebo? Cada vez mais... É... A mente ela precisa ser trabalhada, né? você precisa se autoconhecer, você mudando a sua mente você consegue mudar muitas coisas, inclusive o seu corpo, inclusive o emagrecimento. Por isso que eu acredito tanto nisso. Muito bom. E Loreta, a questão do coaching de emagrecimento. Uhum. É... O que, que seria esse coaching de emagrecimento considerando assim... É... Uma transformação, ela não deixa de ser uma, uma pessoa que está auxiliando alguém Isso. a chegar num determinado objetivo, né? você tem um apoio de algum profissional de nutrição? É. Como é como é que funciona esse seu trabalho? É, eu tenho uma nutricionista que trabalha comigo, que inclusive é a minha nutricionista, né? <risos> até para ser justo, né? É, a gente trabalha juntas, então ela cuida de toda a parte de alimentação é, voltada para o objetivo da cliente, é, ou se ela não quiser, se a cliente não quiser a minha nutricionista, eu recomendo que ela procure uma e é o que eu sempre falo, eu garanto que ela, o meu papel é garantir que ela consiga cumprir tudo aquilo que a nutricionista fez então cuidar com o planejamento os pensamentos que ajudam, que atrapalham a minha função é cuidar é, de garantir que ela consiga cumprir aquilo que ela se planejou. Muito bacana. E pra você, assim, porque hoje coach, é, de um tempo pra cá, acabou virando um, um tema assim tão... Uhum. considerado um termo banal e, e, e talvez quem não conhece a fundo, não sabe que existe a profissionalização em cada Sim. área, né? Então, pra, e pra você, como é que é assim? É, o que, que você imagina? Assim, o que, que você tem a dizer do coach? Assim, o que, que é ser coach é. pra você, na verdade? De fato, houve um boom, né, com o coaching, né? É, e o que eu vejo que é uma profissão como qualquer outra né? então você tem bons profissionais e profissionais que não são tão bons o que eu vejo é que o coach é, ele ajuda a preencher algumas lacunas, então por exemplo eu vejo muito nutricionista que na, quando atende a pessoa não trata aquela pessoa como indivíduo, dá um papel e pronto, né? então não entende que aquela pessoa ela tem realmente dificuldades que ela tem compulsão alimentar, então ela não acolhe aquela pessoa eu acho que não só falando né, em, em nutrição, saindo um pouquinho desse meio. Uhum. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos em grandes empresas e cada vez mais eu vejo líderes, né, que na verdade são chefes, né? Sim, então ela não, não desenvolve o profissional, exige cada vez mais dele, mas nunca senta para dar um feedback, então alguém tem que fazer esse trabalho. E às vezes faz a pessoa achar que vai aprendendo a dor, né? Exatamente. E, e isso que eu acho que é o grande erro, acho que é o grande papel do coaching em qualquer área é você trabalhar o um indivíduo, mas colocando no lugar dele e tentando entender qual que é o propósito dele. Sim. Mas não fazer ele ficar na dor, assim como se isso fosse dar um resultado. Hein? Sim, e mais do que isso, eu acho que o grande papel do coach é apresentar os pontos secos. Então fazê-lo enxergar, porque o coach nunca fala, mas ele indica Perfeito. que a pessoa enxerga onde ela está errando. Então se ninguém fala para ela aquilo, como que a pessoa vai melhorar? Hum. Né? Se ninguém dá aquele, aquele incentivo... É como é que você vai melhorar. Então, o que eu vejo hoje é isso, assim, eu acho que o coach, ele está preenchendo uma lacuna que alguns profissionais não fazem. Perfeito. E aí, então foi daí que surgiu a ideia de fazer um e-book de emagrecimento? Foi, foi ah, isso mesmo. Bom. E como é que funciona esse e-book aí? Como é que é isso? Ah, o e-book está super gracinha, na verdade, o que, o que eu queria trazer, né? Porque, é, eu falo isso para todo mundo, emagrecer é muito fácil. Você sabe, todo mundo sabe, se você é googar, você sabe que você tem que comer, o que você não tem que comer Sabe que tem que ir três vezes por semana para academia Mas por que, que ninguém vai? Uhum. Porque você tem uma série de fatores, uma série de pensamentos na sua rotina, de planejamento De crenças que não te permitem Então dentro do e-book eu tentei explicar um pouco é, quais são esses inimigos São nove inimigos principais, né? Caramba. É que te, assim, que te falam porque. porquê você não consegue cumprir aquilo que você se planejou né e, e chegando nesse ponto assim de você saber por que você não chegou no objetivo é você entende que hoje as pessoas se preocupam talvez mais com si mesmas do que o que os outros pensam delas não? eu acho que existe um movimento começando das pessoas começarem a ignorar um pouco a opinião dos outros uhum. mas eu acho ainda que as pessoas são muito influenciadas sabe então é eu falo até quando eu comecei essa vida fitness vamos dizer assim eu seguia muitas pessoas no Instagram. E eu lembro que eu mais falava, gente, essas pessoas nunca comem errado, não é possível. E quando começaram a ter histórias, aquilo foi tão libertador pra mim que eu falei, nossa, é verdade, eles não vivem numa bolha, é né? Verdade. Então eu, eu, eu acho o seguinte, eu acho que existe um movimento das pessoas começarem a se libertar, mas ainda é muito sutil. Eu ainda acho que as pessoas ainda presta muita atenção no que os outros vão dizer delas. Olha, é legal você tocar nesse ponto, Loreta, que vem um pouco do que a gente falou anteriormente, a questão do autoconhecimento, Sim. né? Porque eu, eu penso, posso estar enganado, você que está ouvindo o programa, Loreta, enfim, eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental e hoje está cada vez mais em evidência, Sim. porque a partir do momento que você se autoconhece, você consegue fazer a sua vida ser cada vez mais plena, Sim. né? como é que você como é que você essa questão do, do autoconhecimento assim foi assim que o tetarini apareceu na sua vida por exemplo foi, foi. foram várias técnicas né primeiro a aft aft poucas pessoas conhecem mas você toca em alguns pontos em meridianos de acupuntura e você libera algumas emoções é, e o Theta Healing apareceu porque eu realmente eu queria uma técnica que falasse um pouco mais com o subconsciente das pessoas. Então, no Theta Healing é uma meditação guiada que você leva as pessoas à onda Teta, Que só para você ter uma ideia é a mesma é, onda cerebral da hipnose. Exatamente. Então, nesse estado você tem memórias de, de infância, você tem memórias de, de, onde efetivamente aquela crença foi criada. Porque e você aí tem é determinado muito determinado os comportamentos. Exatamente. Então, né? é, Posso até contar, esse fim de semana eu estava num curso e eu lembrei de uma memória de dois anos. Caramba! Que... Então assim, e você percebe que é ali que foi criado e aí você começa a entender por que, que você não consegue. Então assim, eu criar algo um pouco mais profundo, né? Que fizesse é. com que as pessoas realmente enxergassem aonde aquilo nasceu. Que interessante! Isso é muito legal, é uma técnica que hoje, assim, tem tanta técnica bacana, o Coutinho é. mais, o Dicarana com o curti já, já falou sobre barra de ar, que já isso. falou sobre constelação familiar. Deu uma pincelada na questão do tetarrine que é tão legal, principalmente para a questão que muita gente não sabe, mas o chamado primeira infância, né? Os é. sete primeiros anos é, é importantíssimo para ser o que, que a pessoa é lá na frente, não é isso? Exatamente. E é isso que eu acredito, né, então é, muitas vezes você precisa de ferramentas mais profundas, né? E mesmo quando eu falo para as pessoas, às vezes falam, ah, mas você é tetahiller, era é mais fácil. Eu falo, gente, não. Se todo mundo sentasse na frente do espelho com papel ou com uma caneta, eu perderia o emprego. Eu sempre brinco assim. Sabe, se realmente tivesse a força, né, a coragem de se encarar, eu, eu ficaria sem clientes, com certeza. Caramba, mas muito legal essa, essa sua iniciativa, essa preocupação. E olha, você pode dar o seu contato, quem quiser falar com você, não somente para conhecer o e-book de emagrecimento, né, que é uma coisa super importante hoje em dia. Afinal de contas, o Curtindo Mais, ele fala de longevidade, Isso. fala de viver mais, viver melhor, o bem-estar, e aí trata de quatro pilares, que é o pilar físico, o mental, o emocional e espiritual. De certa forma, você trabalha todos eles. Né? Todos eles. Eu gosto de trabalhar com todos eles. É porque o indivíduo é feito disso, né? Não adianta você não ter um equilíbrio. Então, às vezes, você está trabalhando demais e não dá atenção para a sua saúde ou, ou não dá atenção para a sua vida espiritual. Então, é, não adianta, né? Você precisa ter um, um pilar. E, e como é que faz pra, pra quem tá vendo a gente aí, encontrar a Loreta, bater um papo, saber um pouco mais sobre, pô, eu quero emagrecer, eu realmente procuro no Google lá e falo, ah, exemplo, vamos tomar um suco de abacaxi com limão todo dia, enfim, mas será que você está seguindo os passos direito? É. Será que você não tá se, se, se culpando ou se, como é que eu vou dizer assim, está se cobrando demais? Bom, meu Instagram é o agradeça e emagreça. Né? Eu consegui juntar as duas coisas, a gratidão e o emagrecimento. É, eu agradeço e emagreço. É pode me chamar no direct que a gente conversa e no próprio Instagram você vai ver no link que já tem como baixar o e-book Muito então bacana. fica bem fácil, tá bom? E o, no nome dela aí no início do programa você viu lá que tá lá o Instagram dela da Loreta, então você manda para ela uma mensagem bate um papo pra essa pessoa maravilhosa, super simpática super bacana e olha, ela é grata não somente pela vida, mas é grata também por saber que tem pessoas que querem viver mais e melhor. É verdade. Hein? E por isso que eu vou viver mais e melhor e mais feliz porque eu vou fazer com a Loreta, sé assim, que ela não sabe? Mas nós vamos fazer aqui agora <risos> o lado B, Loretta. O lado B, ah, tá. Essa é, parte você não me contou. O lado curioso, o lado opinativo que o entrevistado responde de um bate bote para o outro. Mas é tranquilo, é mais tranquilo que você imagina. Você já passou com tantas experiências tá? Vamos lá, Loretta. Fala, fala para mim uma saudade. Uma saudade? Ah, eu acho que não tenho saudade de nada. Porque é sou, né? A vida são ciclos. Interessante essa resposta. Esses são ciclos, né? Então ela... eu tenho saudade do que vai vir, talvez. Saudade do que vai vir, quer é dizer, estou preparada para o próximo dia, o próximo é, momento. Exatamente. Legal. É, tem alguma coisa que você fez no passado que você se pudesse voltar o tempo não repetiria? Eu já tive, mas hoje eu acho que não, porque senão eu não seria a pessoa que eu sou hoje. né? Então eu acho que cada. Talvez eu falaria, eu teria feito nutrição antes, né? É, porque eu já sou estudante de Nutrição, mas eu acho que talvez eu não teria construído quem eu sou. Então, talvez eu não entenderia algumas clientes, então não faz sentido eu também, não tem nenhum arrependimento também. Você falou de saudade que do jeito que é, o ok. Uhum. E a sua maior alegria? Tem alguma assim que é a sua maior alegria? Minha maior alegria? Ai, quando, quando eu vejo realmente uma, alguém falando assim pra mim, olha Loreto, eu achei que era impossível eu fiz um, um grupo agora recentemente e aconteceu muito isso, Loreta. Acho impossível ficar um dia sem chocolate. Eu estou há sete dias sem chocolate. Isso, isso Sim. é motivador, né? Demais. Você falar para aquela pessoa que, olha, calma, dá para fazer. Não é tão difícil assim. Dá para fazer. Tudo é questão de querer. Exatamente. E o que, que você gosta de fazer, Loreta, quando ninguém estiver fazendo? Ah, eu falo muito sozinha, muito. Ah, tá. muito. Quem sozinho. não, hein? Muito sozinha, muito, muito mesmo. E, e Loreta, fala para mim, para quem tá assistindo a gente, uma palavra que te define. Ah, gratidão. Tem gratidão, que ser, né? Tem que ser gratidão, ah, não poderia ser outra. Muito bom, então não tem como eu encerrar esse programa com essa queridíssima aqui, a Loreta, com gratidão. Obrigada, viu, querida? Um prazer. Obrigado, viu? sucesso. Manda mensagem para ela, Pode participe mudar. aí do Curtindo Mais. Quer saber que tema? Manda para mim aí, quem sabe esse tema não vai estar numa pessoa maravilhosa como ela no próximo de Crana com Vamos junto, conto com você. Até o próximo de Crana com COTI. e afinal de contas, é sem você, o canal não existe.